Galera, TV Israel na é área, mais uma entrevista aqui pra vocês, mais um programa aqui no canal. E hoje, eu tenho prazer de receber aqui no meu canal, mais um convidado que é pra lá de especial, gente. Sou quem é fã de Cúmplices do Resgate vai lembrar, com vocês, o ator Marcelo Galdino. O Joel de Cúmplices de um regal. de uma salva de palmas para ele. Legal, hey, é, de salva de palmas para vocês, meu querido. Então, Marcelo, é um prazer te receber aqui no canal diretamente da sua casa, aqui em São Paulo. Obrigado, meu querido. prazer é todo meu. Olá, é... Fantástico estar aqui fazendo uma entrevista para a TV Israel, muito legal. É, em casa eu achei maravilha você aceitou fazer aqui, porque eu me sinto extremamente confortável na minha certeza. casa e acho que vai ser uma entrevista muito legal. Isso aí galera, vamos ver o que esse cara vai perguntar, hein? Vamos ver. Vamos que vamos. Vamos embora. Tá preparado, Marcelo? embora, cara. Então vamos. Só, só Olha a surpresa, hein, é, meu irmão? Vai. Marcelo, <risos> você <risos> tá em represa, é uma novela que marca criançados, adolescentes. Quem nasceu depois, está vendo pela primeira vez agora, que é cúmplice de um Você foi do Pai do Mar, o Joel, né, o chefe ali da pilataria dos capangas. Como foi para você na vida, o Joel? Marcelo, pode, pegar pra mim. pode segurar o microfone. Cara, é, bom, sempre todo o trabalho que pinta é um trabalho que eu encaro como novo. Então, já eu tenho sempre uma vontade de fazer algo diferente. Por exemplo, no teatro. Eu fiz mais de 60 peças de teatro, e todas elas eu tento diferenciar um personagem do outro. Então, quando pintou o Joel, que era o primeiro vilão que eu fazia na TV, depois eu fui fazer Gênesis, eu fiz um cara que não era um vilão, mas um cara que batia na mulher, bêbado e tal. Mas o Joel era um vilão interessantíssimo, porque era um grande picareta. Mas ele não tinha uma maldade daquele assassino, daquele psicopata. Ele, nada, ele tinha uma. Até porque a novela era para criança, então tinha que ter uma leveza. Então o João era, na verdade, um, um, aquele pirata de quinto que bancava seu galanteador. Tanto né? que ele vai se apaixonar pela Helena, é, e vai convidá la para almoçar, vai seduzi-la e tá? tal. Então quando pintou a proposta, eu fiquei muito feliz, principalmente por ser... Na verdade, já tinha feito um vilão no SBT, que era o Chacal, o Mito, já tinha feito. A gente tinha fazendo quinta coisa que esquece. Mas o Joel foi diferente. O Joel tinha uma, uma história, tinha uma composição, tinha um, uma relação muito intrínseca com, com os personagens, principalmente por causa do filho, que era o grande vilão, o Amaro, o meu querido... Lucas Meu querido Lucas, que já deve estar tá enorme, deve estar tá lindo, barbão. lindo, babão, é mesmo? É, tá tá os lindo, né? 23 anos é um Então, dois. moleque garoto garotos fantásticos. Então, é, é, era um personagem de grandeza. E é muito bom fazer um personagem de grandeza na TV. Muito bom. Para quem não viu, tá reprisando todo dia uma SBT de segunda a sexta, às 9h30 da noite, o Marcelo Dara quebrando tudo, como Joel. E como foi? Tá nesse horário? nem sei. É uma viveira noite, depois de poliana. Caramba, se assim, ver. já... É a terceira vez que eles reprisam é isso. É a terceira vez, claro. <risos> É Daqui a pouco vai pra quarta. Fala aí, Léo. O que você <risos> quer saber? Vamos Marcelo, lá, como viu? foi pra você aqui era a relação toda dos capangas, grande Miguel Gardner, Carlos, Luciano, com o Nando também, que é o Geraldo. Como foi a relação de vocês, a rotina da gravação? Cara, aquilo que foi lá. muito legal, porque assim, a princípio, nós íamos fazer ali um quarteto, né, que era eu, é, é, Carlinhos Negro, Miguel e Lu, que era um quarteto bandido na novela, só que a, nós não sabíamos que a novela tomaria o rumo que tomou de eu ter que ir para Poaras e que eles ficariam envolvidos com a protagonista aqui, foi a Maria. e ali eles criaram os Três Patetas, que foi muito legal. Os Capangas do Bem. Adoro, adoro o que eles fizeram. Os Capangas do Bem, né? Que eles um e, e criaram um trio incrível dos Três frotertas. E aí Acabou que eu é, enveredei mais para a intriga relacionada ao Nando. Grande querido, grande músico, saudade de né? Nando. E foi muito legal, porque o Nando era o grande vilão da novela. Né? Junto com a... Vai aí é vou a esquecendo, né? A Pina, ah, a pina, pina. Que é uma gracinha tal. e tal. E, e aí eu fui... Não tinha como, eu fui de alguma forma, até, eu até vou falar isso, porque eu, eu sinto saudado do quarteto, então, eu falo, pô, vocês viraram os filhos para e eu fiquei de lado. Aí eu falei, então eu vou ficar contigo na dor. vou te encher o saco. E, e aí foi muito legal, mas caramba, os caras fizeram algo muito legal, a molecada adorava eles, né? Olha os violões dele do céu. adoravam, fizeram um clipe. É, pô, ali, incrível, cara. Tem altas cenas dos três, né? Sim, tem. E é. você tá passando direto aí a chamada do SBT. Agora? Agora, passou. O eu direto. acabo me assistindo o que eu faço, né? Já tem até a página, né, Michelle? É que eles puxaram você. É. É aqui, ali que tá no momento, que eu vou preso não, não, ali, ali, ali, ali é meio, meio da... Não, aí como você falou, quase, quase, tá o tá aí, o Tchapanga tá aí, calote? Tá ah, então, eu tô no começo, ali Mais ou menos pra metade. É, é, porque assim, a novela é longa, eu saí da novela no meio é, da novela, e depois ela segue, acho que mais 40, 50 capítulos. Isso. Mas eu fiz uma boa parte da novela, acho que fiz quase 70 capítulos da novela, uma coisa assim. Arrebentou. Que bom, meu amigo. <risos> Marcelo, ó, quero te dizer todo o sucesso, a novela tá rica. É curta tá? assim a entrevista? Não, não, acabou não. Ah, Clara, aí, sentido Boa embora. Não, ah, lá. Pô, só falar um que eu quero te dizer todo o sucesso Obrigado, aí, não. pra Obrigado. você nessa na, na novela, em todos os seus trabalhos. E Marcelo, e agora falando na parte do teatro, tá. você tem alguma peça teatral por aí que vai vir, que você está pretendendo aí um projeto no teatro? É legal que você perguntou disso, porque é a minha grande paixão. Eu adoro fazer cinema, adoro fazer TV, fiz muita coisa, sabe disso. Inclusive, tá passando aí, o Rei do Gado, é, é, é. curso do Resgate, Meu Bem Meu Mal, no uma fim, bela aí, Três novelas, três novelas, quando a Record passa aí, <risos> o Gênesis, enfim. Adoro, mas o teatro é a minha grande paixão. É, e esse ano eu vou completar 44 anos de carreira. Então, eu quero, é. quero me presentear com uma peça. Eu já estou numa trajetória que me transformei em diretor de teatro, senador, então eu a partir deste ano eu vou novamente fazer o que eu fiz há muitos anos, que era dirigir e atuar, que é muito cansativo. E eu depois fiquei muito tempo só ou atuando ou dirigir. Agora não, eu vou de novo fazer uma direção minha e onde eu atuo e eu vou trabalhar com um garoto muito jovem que eu conheci, chamado Nicholas, que é um... Um ator incrível já, um garoto que foi meu aluno e que é incrível e que eu, e me despertou em minha vontade de fazer um espetáculo com ele. E, e já existe uh, o projeto, já estamos aí desenvolvendo. Falta só tempo para ensaiar. Mas com certeza você vai me ouvir, é, você vai ouvir falar aí que eu estou estreando esse ano alguma coisa. Só não vou falar o quê? Porque ainda não. Expõe, não, não. Eu acho, que senão. É, sei sei lá, eu sou adepto das energias positivas. É Quando tiver tudo legal, é aí eu conto. É isso. E aí, é é aí ninguém pode botar outro. Ah, não. É. É, outro, ah, não é. Chega de lucro. Eu tô, tô, tô, tô ficando tô velho. Dá o, o, o, o lucro é. ao galo, eu tô ferrado. Cara. Isso vai vir coisas boas pra você. Então você amém, cara. Só é. energias boas, é peça, teatro, vai ter mais você na televisão. Você é o cara, vai, ó. Seu sucesso <risos> é garantido. Amém, meu querido, amém, amém. Eu também estou fazendo algo muito legal agora, cara, que é fazer direção de audiobooks, audiolivros. Que é, que Você é ó... escritor também? Cara, eu, tô, eu escrevo também. Eu, eu vou te dizer que hoje, aos 56 anos de idade, eu sou um ator, um diretor, um professor de artes cênicas, formado pela USP, e escrevo não só é, é, literatura como dramaturgia. Eu, para ser diretor, Joel, eu tive que aprender a ser um cenógrafo, um iluminador, um figurinista, então você vai aprendendo as diferentes a, a, as diferentes classes que compõem fazer teatral, não tem como. É, comecei a me enveredar pela música, eu não toco, ah, não pode falar palavrão, já ia falar aqui, quase, eu não toco pé nenhuma. Mas de vez em quando eu pego o meu violão com umas posições, faço alguma coisa, um amigo meu dá um arranjo, eu boto uma letra, então eu já estou indo para a segunda peça. De composições e letras que eu fiz. Então eu sou um cara que eu quero sempre aprender. O próximo passo é pintura, cara. Eu queria muito aprender a pintar. Uh -huh. entendeu? E então, aprender você a, a pintar? sei nada. Meu filho pinta incrivelmente. Tem 10 anos já é um desenhista incrível. Então eu estou sempre querendo aprender tudo, tudo, tudo. O próximo passo é a pintura e tocar bem no instrumento. Entendeu? Porque eu sou tão apaixonado, pelos conhecimentos artísticos, aí né, todos os gêneros possíveis de música, é, teatro, literatura, poesia, canto, balé, que eu acho que tem tempo ainda na minha vida para aprender tudo, cara. Eu acho importantíssimo. É sempre bom aprender. Eu acho, você vê, você vê aqueles atores norte-americanos, aquela molecadinha de 10, 12 anos, o moleque já canta, já dança, já interpreta, já arrebenta. já. Pô, cara, impressionante. A gente tem uma deficiência nisso. Agora não tanto. Tem muitas escolas hoje já. Tá? De teatro musical, né? Preparando. Mas eu não falo do teatro musical, eu não falo desse ator. Eu falo do ator que é preparado para tudo. Para fazer uma comédia, para fazer uma comédia de late, para fazer uma farsa, para fazer um drama, para fazer uma tragédia, para fazer um filme, entender que a linguagem do filme é mais minimalista, para fazer uma TV, que é uma linguagem entre o cinema e o teatro, para ter expansão de teatro. Eu acho que, quando, quando eu dou aula, né, eu dou aula de do teatro, é isso que eu, que eu, que eu, que eu inicio para, para os meus alunos e alunas. É, ser um ator complexo. Porque aí já é difícil viver do que a gente faz, essa, você sabe disso, a sim, dificuldade sim. que é viver do que a gente. Eu Todo sim, mundo acha que mesmo. é uma vida de glamour. Não é, nada. não é nada disso. Não é uma tem isso ficar no sol. Muito, muito tempo. Meu é uma vida de muito não, pouco sim, sim. pedir, pedir, pedir, pedir, pedir, pedir. Sim. Porém, quando ela acontece, quando ela se desenvolve, não há por que a gente não evoluir. Aprender outras coisas. Então eu estou nesse caminho, cara. Cada vez mais saber mais. É, <risos> eu tô adorando o papo aqui. Que, ó, a pessoa fala, eu sou ator, mas você fala, você fala, você faz o quê? Interpreta. Um ator você tem que saber cantar, dançar, ah. fazer de tudo. Não, entender baixar, a luz então? que está indo nele. Sim. Entender o que, que o diretor tá falando. Entender o que, que o texto tá dizendo. Sim, não é só ler o coragem, tem que entender. Não, porra, ele tem que também interpretar não só. Né, o personagem, mas todo um contexto que envolve o personagem. Sim, sim. Eu acho que o grande ator, né, que é um Rubens Correia, que é um, um Raul Cortês, e que a história tem tantos, esses caras chegaram à excelência. Sim, Eu sim. quero chegar à excelência. Vai chegar, vamos nome de <risos> E Marcelo, você também, você também tá no ar aí com o Rei do Gado, inclusive minha mãe assiste incrível, perto perde incrível. um capítulo e deve estourar o Albreço, né, que fez o Rei do no início. O Léo, né? Ei, grande garoto. A minha braça, Léo, Miguel Nária, é todo mundo aí, gente boa aí do Rio. É, Marcelo, você tá aí com o Rei do Gado, tá, tá lá novinho na época. Conta um pouquinho sobre o seu personagem, como tá bom? você fazer a modera. Legal, legal. Então, antes aqui, um abraço para São Cristóvão, que bom, é terra bom, do cara bom, mesmo, Cristóvão. Rio de Janeiro, meu Ai, irmão. É, o Rei do Gado, para mim, é um marco, cara. Porque, assim, eu tive a oportunidade de fazer a novela com um dos maiores brasileira, um dos maiores sucessos. Aliás, eu tive a oportunidade de não só fazer uma novela de sucesso como uma peça de sucesso chamada uma cunaína. É um filme de sucesso chamado Beijo à Mulher Agora. Então eu não posso reclamar desses grandes momentos que aconteceram na minha o Rei do Dado é um desses ícones, porque o Rei do Gado é uma novela espetacular, extremamente inteligente né, na sua composição dramaturgica. O Benedito do Barbosa é uma novela esplêndida. O Xando Carvalho e a sua equipe toda vão dirigir ela. Foi espetacular, como se fosse cinema. E o Geraldino pintou numa fase de entre já né, que as pessoas não sabem o que é, mas é quando o ator está assim, sem porra nenhuma para fazer, sem dinheiro, sem grana, sem trabalho. E aí o Emílio de Biasi, eu pedi para ele, que que acabamos de falar, a gente pede, uma oportunidade. no Chanel do cavalo que, que já havia me conhecido de outro teste gostou. Da, da, da possibilidade de eu fazer a novela e me chamou para fazer o Geraldinho que não era um personagem grande, extenso, a gente sabe disso, é um personagem que entra muito no início, no meio depois no final tem um destaque muito grande mas era um personagem muito legal porque quando ele apareceu ele estava totalmente relacionado à intriga de infidelidade da mulher do, do, da Silva Pfeiffer com o meu querido Oscar, Oscar Magrini, que eu fui ver a peça dele um dia desse aí, São voador. E eu não tinha a, a, a dimensão do sucesso que ia fazer cara. o cara. Sucesso é, até hoje, né? Caraca, até hoje, meu irmão. Até hoje eu saí na rua, eu tinha 26 anos, 25 para 26. Deixa eu ver, 9 e meia? Nada, nada. Eu tinha 96. completado aí 30 anos. Vai, então. Eu tô, tô, tô, tô, aí é que eu tenho, eu tenho síndrome de Peter Pan, parece que eu é envelheço. Estava aí para 29 para 30, cara. E a, e a novela foi uma coisa espetacular. Então, na carreira de um ator, aos 30 anos, onde a gente encontra dificuldades, acontece isso, é muito bom, porque alavanca um pouco mais. Né? Depois de Rei do Gado, eu fiz muita coisa, muita coisa, eu continuo fazendo até hoje Aquilo que você falou, a novela é tão, tão histórica, tão marcante, que até hoje, as pessoas conseguem me reconhecer, mesmo tendo... Onde mano, a mano, mesmo tendo barbudo, mesmo tendo cabeludo, careca, é, as pessoas uhum. fazem um E vão lá. E já fazem 30 anos, 30, 30, 30 anos. Então é, para mim foi fantástico. O do Gabriel história, assim como, uma, como a Rima do outro de Filho, assim como o Peixe da Mulher-Aranha, é, que, que foi é, indicado a vários ossos. Graças a Deus, aos céus, a esse Criador, que a gente eu tive a oportunidade de fazer grandes sucessos. Muito bem. E Marcelo, e você Fala, quer mandar bom. um beijo, um abraço para alguém assim, especial? Ah, quero. Eu quero mandar um. Primeiro, eu quero mandar um beijo para todo mundo, porque eu sou um cara que amo a humanidade e acho que nós temos que ser. encontrar um momento de viver em paz de parar de um, destruir o outro, e sermos realmente os animais com a capacidade cerebral que somos, né? porque nós parecemos predadores. Né? Então, veja a todo mundo, a todas e todos. E em especial, sem dúvida nenhuma, o filho Ian, meu filho que eu amo muito, tem 10 anos, está na escola agora, a minha filha Raíssa, que eu adoro, de paixão. Filhos é bem de mim. A minha namorada e novo amor, que é a Maggie, Maggie Mello, uma pessoa incrível, que não é do meio, está totalmente fora, é completamente diferente. E eu tenho certeza que, que é, esse tem muito orgulho de você? Ah, eu espero que sim, cara. E para a minha família, mesmo meu pai e minha mãe estando mortos, a minha família sempre foi um ponto de... de Concretização para que eu pudesse realizar todas as meus, meus, minhas vontades. Nós éramos muito pobres e eles sempre me apoiaram na pobreza. E graças a Deus hoje, não digo que eu estou rico, que eu estou milionário, longe disso, mas eu queria estar. Mas eu, disse, eu posso dizer que eu venci com, fazendo algo que é muito difícil. E que eu tenho muito orgulho. E hoje a minha família tem muito orgulho de mim. Então, um beijo para vocês que estão longe. Os no meu coração. A você, meu amor que te amo. A minha Meg, aos meus filhos que é o cara e, e a todos os meus amigos. Todos. Nível, Peter, Milen Cortais, que todos vocês conhecem. Mica o é... Padilha, esses caras estão na minha vida. Murilo, meu advogado e amigo, esses caras foram incríveis nos últimos anos. Muito obrigado, vocês são incríveis. Flávio, que tal, todos vocês. Israel, obrigadaço, adorei. Eu vou, eu vou, Pau, pra um pra entrar, Aproveita, boa. Marcelo, divulga teu Instagram. Eu só te tá seguir. bom. Meu Instagram é meu nome é Gal. Meu nome é Gal! É, é porque <risos> Suzy Rego fala, ah, Gal, não, você tem que falar que meu nome é Gal. Assim, então, meu Instagram Sim, é meu mim, nome é Gal 66, acho que é isso, né? Isso é aí. isso mesmo. Meu nome é, o é Gal 66. Vamos lá, Dá vocês 6. vão ver. Eu tenho fotos de vários personagens diferentes, é legal vocês verem essa mudança de caracterização sim, sim. que eu tenho. Facebook é Marcelo Galdino. É... nem sei mais né, Esse de... tem gente que fala tanta coisa no né? Twitter, é, o, Twitter LinkedIn, o LinkedIn, o LinkedIn, TikTok, eu o TikTok. <risos> Não, eu sou nada, eu só toco o Instagram lá e é isso aí. Mas galera, muito obrigado. Israel, brigadaço. Prazer, porra, prazer em receber em minha casa, prazer é receber em Sampa, essa cidade aí que partilha com o Rio, esse movimento incrível e artístico. Quando você São for ao Rio, vai na Feira Tem Cristóvão, eu quer ver o lá na Barraca do Jaguaro, vai lá, não convida que eu vou. Vai mesmo, né? <risos> Galera, bem. TV Israel, prestigiem esse cara, prestigiem o canal, o deem bem, né? força, compartilhem, porque assim. São pessoas guerreiras, guerreiras que estão usando esse meio incrível de comunicação, que é o meio virtual, para levar a todos vocês, não só notícias, entretenimento, arte, cultura, mas revelar um pouquinho de cada um de nós aqui, que somos nós artistas. Obrigado, meu velho. Foi eu que te agradeço, Marcelo. Por irmão. É Todo sucesso do mundo para tu. É, é isso, Ó, oh, gente, deixa aquele like, compartilha a entrevista, divulga o canal, siga o Marcelo no Instagram que tá aqui. Muito obrigado, gente, por, por vocês assistirem. Dá like, tá bom? Marca a gente um story que a gente vai estar tá repostando, né, Marcelo? Opa! Vamos que vamos. Marcelo? Eu tô aprendendo, mas eu vou fazendo isso aí. Vai pá, pá, pá, pá, né? Eu tô Marcelo, aprendendo. né meu irmão cara, né? Tamo junto, Marcelo. Porra, meu o sucesso porra. do mundo. tiver uma peça, eu tô também morrindo. Me avisa que eu tô lá de meu irmão, me caça, sucaça. Sucaça. É isso aí. Tamo junto. nós, galera. Agora a frase final, Marcelo. Que é assim: curtiu, curtiu, curtiu. Vai ver se eu tô online. Frase final? Sim. É. Ah, não. Eu te disse uma uma brincadeirinha aqui, chique. Então tá bom. Ser. Onde é a frase final? Vamos ver ele dá tempo pra eu pensar na frase final, que aí ele pega surpresa. Eu vou falar é. uma palavra, aí você é. define ela com o tá bom? Ah, beleza. Vamos ver. Como é? Marcelo. Highlander. Ou seja, guerreiro. Sua esposa. Eu não estou casado, mas diria que vou casar. É amor perfeito. Seus filhos. Amor incondicional. Família. Presente. Amigos. Para eternidade. Futuro. Saúde grande. Cúmplices de um resgate. Sucesso. Muito bem, gente. Muito bem, Marcelo. Agora a frase final. É assim, curtiu, curtiu, curtiu, curtiu, vai ver eu tom online. A frase é, ama o próximo como a ti mesmo, Jesus Cristo. Não, tem uma frase que é no canal, e pra você reparar essa frase. Qual? Curtiu, curtiu, curtiu, ah. vai ver se eu tô online. Então é isso. Você que fala. Vambora. Né? Curtiu, curtiu, curtiu, então vai ver se eu tô online, cara. Valeu, você é ah, a entrevista. Ah. Tamo ah, junto, parceiro. Obrigado, Obrigado irmão. Tch, tch. Tch. Tch. Tch. Tch.